Boa noite. Nós estamos aqui agora no Centro Cultural Esperança Vermelha, fazendo a nossa roda de segundas-feiras, que a gente sempre faz... É, as nossas, a nossa roda de segunda-feira que a gente sempre faz sobre um tema do momento. E nessa segunda-feira nós elegemos como um tema muito importante, pensando nos processos eleitorais que, que vislumbram por aí, é, conversar um pouco sobre a situação de Campinas sob a ótica da saúde, com Roberto Marden, sob a ótica da educação, com a Lígia Prando, e sob a ótica do orçamento municipal, com Luiz Pio Romera. É, o Centro Cultural Esperança Vermelha é uma iniciativa de correntes de esquerda dentro de Campinas, mas especialmente dentro do PT, da articulação de esquerda, e ele vem com uma proposta de aglutinar as forças de esquerda aqui em Campinas, no sentido de realizar atividades culturais, culinárias, políticas, formativas, uh, aqui desde março, que a gente tá, começou com as atividades. E hoje, né? como eu falei, a gente está aqui com essa discussão sobre Campinas, que nós chamamos nossa roda de Campinas Quebrada. Então, com vocês agora... O Pio contando um pouco da situação do orçamento de Campinas. Ah, uma, Um lembrete. Para quem está na internet é, acompanhando a roda, uh, o acesso tem sido feito pelo site página13campinas.org e no site existem, existe um espaço onde você pode participar também fazendo perguntas. Então, enquanto você está assistindo... Se já surgir alguma questão que você queira fazer, fica à vontade, já anota e já pode colocar aí no, no espaço de, de questões aí para a gente dinamizar a nossa conversa, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Pio. Sim, já conhece a história cidade, depois da década de 90, é, finalizando com o Chico Amaral, a prefeitura estava praticamente quebrada. Quando o Toninho assumiu em 2001, tinha um orçamento.. De 750 milhões e uma dívida de 1,5 bilhão, ou seja, eram, eram dois orçamentos da dívida da cidade, construída, na sua maioria, grande parte da dívida, pelos governos do campo. 78% da dívida foi feita nos governos do campo. A inclusive, entregou esse estudo feito pela CECAMP, pela NECAMP e pelo Ministério Público. E de lá para cá, o endividamento da cidade vem se reduzindo. Tanto do o governo Toninho Isalene, teve um trabalho de renegociação de fornecedores, é, redução da dívida do INSS, uma série de, de é, é, trabalho para inclusive a cidade poder novamente ter a certidão para poder receber é, recursos, tanto de emenda parlamentar, como de empréstimo, BNDES, etc. Então só a partir de 2005 que a cidade, começa a, a receber esse recurso, porque naquele período foi feita toda uma renegociação da dívida para adquirir a certidão. E os frutos dessa é, política que a gente fez em 2001 2004 foi é, ganha né, todo o projeto que a gente tinha feito na cidade, já pelo doutor Hélio, que ficou até 2011 para ser caçado. Mas eu queria voltar que o Jonas, para é um, é caracterizar, é uma, um, não tem projeto para a cidade, diferente do nosso governo, é, que tinha toda uma discussão de revitalização do centro, retomando a estação cultura, tinha a questão da participação popular, a saúde, na é, discussão que o Roberto vai até colocar aqui. Então, era o nosso governo tinha projeto e o governo Jonas eu é, é caracterizo como um governo que não tem projeto. Mas ele é um cara carreirista, né, que já elegeu sobrinho deputado federal e pretende seguir carreira na política. Tanto é que nesse momento ele faz da, da, da, da alma toda a vida dele tentando articular o maior arco de aliança possível na base da cooptação de vários setores, inclusive setores tradicionais de esquerda na cidade, né. Então, é um governo que, tem uma, a, que pratica a velha política no país e que tenta seguir carreira. É, o governo no início, como teve a cassação do Dr. Hélio, o governo do Pedro Serafim praticamente foi um governo que tocou a, a, a prefeitura sem maiores é, pretensões. E deixou, de alguma maneira, a cidade com uma dívida bem menor do que aquela que eu acabei de falar aqui de dois orçamentos. Representava cerca de 30% a dívida quando o Jonas pegou a cidade. E no final de 2013 ele disse que deixou, foi a primeira vez que a cidade fechou no azul. Né? Até mandei, na época, vários e-mails para os servidores que eu conhecia, dizendo, olha, tá no azul, vocês podem pedir reajuste salarial que tem dinheiro na cidade, não pode falar em... Naquela época tinha, o país estava crescendo e tal, tinha aquele ciclo de, de crescimento que passou desde 2005 para até 2012, 2013, o país estava numa situação bastante favorável quando de crescimento econômico. Acontece que o Jonas, para atender toda essa base de sustentação que tem na Câmara, ele investiu, contratou sua assessora de campanha para é, fazer a parte de publicidade e que em 2012 gastou com propaganda 10 milhões. No final de 2015 o Júnior gastou 30 milhões. Ou seja, ele comprou praticamente toda a imprensa da cidade, que não não não fala, não fala mal, não falou mal durante a gestão toda. O que, que ruim acontecia e era muita coisa, não saía publicado, por conta desse investimento na, na, na mídia, na comunicação do governo. É, já no primeiro ano ele não cumpre os 25% da educação. Ele cumpriu 24,45%. Os, os próprios técnicos do tribunal já indicam que vai ser desfavorável nas contas dele na área da educação mas como o conselheiro que é tucano, Dimas Ramalho, a pedido do Jonas, aceitou despesas de dívida previdenciária como sendo despesa de educação e aprovou as contas dele, até que hoje o Tribunal de Contas ele é um ninho tucano. Então é, aqueles que não são amigos dos tucanos é, vale a lei para eles, pode qualquer coisa é permitido. É, outra questão que ele é, falou é, ao longo de entrevistas Que uma das questões que ele mais é, gostaria é derrotar o PT Então ele, ele, toda a fala dele, você pegar a convenção deles que, for, é, que teve reunião, é só contra o PT e nos elege como é, os grandes inimigos dele a ser derrotado é, em outra entrevista ele diz Reconhece, eu não fiz nada na cidade Regular é bom Para mim regular é bom Ele fala isso é, e, e ele faz esse reconhecimento e, Só que as coisas não saíram na imprensa né? Toda a parte Quando teve a mobilização do estudante 2013 Ele não reajustou A passagem, mas aumentou O subsídio dos empresários Para evitar aquele reajuste Naquele momento, ele é muito esperto politicamente, percebeu que se aumentasse poderia... Teve muito protesto aqui, mas ele não reajustou e aumentou muito o ônibus. E não melhorou nada o transporte na cidade. Né? Sem contrapartida nenhuma, é, o ônibus quebrado todo o tempo, uma frota antiga. O é, é, é, ônibus para no meio do trajeto para para no meio do trajeto, com falta de combustível, eu mesmo já fui buscar minha filha que o ônibus acabou com o combustível, eu não acredito, imagina se fosse um avião, né? Não, ca, caia, né? Então, esse é, é, é um absurdo que acontece na cidade, mas a imprensa cobertou todo o tempo. É, a partir da greve dos servidores, eu, eu, eu sinalizo e assim, Sim acompanhando toda essa, essa discussão na cidade, é que começou a, a furar esse bloqueio que ele conseguiu com a imprensa. A greve ela foi mal coberta pela imprensa, saía na página 13 notinhas do, do jornal, página 12, página 13, não ganhava manchetes Só sabia que tinha greve dos servidores da prefeitura. É... Quem tinha contato com os servidores? Tinha dia que eu mandava um e-mail para a Guida e falava: Ô oh, Guida, manda alguma notícia, porque não tem nada no jornal sobre a greve de vocês. E era uma greve, questão salarial, que ele também ele combinou com o Tribunal de Contas numa reunião aqui em Campinas para dizer que não podia dar a inflação, que a lei eleitoral não permitia. Vendeu essa história para os servidores, os servidores foram para cima, fizeram o um movimento e de denúncia do de que foi feito na gestão Jonas. A outra questão que ele implementou fortemente foi o plano neoliberal para a cidade, que é a, a maioria da Câmara votou, apesar da nossa bancada ter feito a denúncia, ter proposto é, várias denúncias em relação a isso, passou a lei da terceirização, principalmente nas áreas sociais. Então o setor de educação que ela vai falar aqui, hoje é mais, é, o levantamento que tem sido feito é mais da metade, hoje é, é terceirizado o atendimento na Secretaria de Educação, na saúde também o Roberto vai falar aqui, também aprofundou, acho que o símbolo foi a farmácia do Mario Gatti, que terceirizaram, terminou servidor público, né, e ele... É, acabou implementando esse projeto e está em curso, né? tem muita resistência ainda dos servidores, da população, e isso aprofundou essa questão da, da crise que vive a prefeitura hoje. Né? É, em 2014 ele já não realizou as receitas que estavam previstas no orçamento. 2015 ele previa um superávit de 60 milhões e deu um déficit de 173 e mais 400 milhões de dívida com fornecedores e é bom lembrar que em 2015 ele ficou 3 meses sem pagar o Tampré no final do ano ele não pagou porque senão ele não tinha, ele teria dinheiro para pagar é, tanto os fornecedores como a folha de pagamento, ele não, ele não efetou o pagamento e aí sobrou 400 milhões para pagar no começo de 2016 que ele começou a pagar essa, esses fornecedores, que é fornecedor que estava desde julho de 2015 sem receber, foi receber aqui no IPTU e no IPVA no começo do ano. Acontece que essa crise vem se agravando, ele não realizou também as receitas de 2015, é, que estava previsto no orçamento, é, a situação econômica do país piorou, né? teve uma queda no PIB de 3,8%, e com previsão de queda para esse ano também. Então, aí. Os contratos deles, todos superfaturados. O que mais chamou a atenção e foi apontado pelo Tribunal de Contas de Superfaturamento foi o da Gocil, né, que essa é a outra crise que estacola o bloqueio da imprensa. Quando a Gocil renegocia o contrato de 95 milhões para 65 milhões, ele, nas mesmas condições que eles estavam impondo para a Gocil e a Consil já fazia mais de 90 dias que não recebia os pagamentos, a Consil rompe e a, mesmo tendo acabado a greve com as conquistas dos servidores da inflação, ao contrário do que os Jonas queria aparece toda aquela crise da terceirização, porque a Consil tinha limpeza das escolas e vigilância das escolas. E aí a população ficou sabendo que projeto é esse, que modelo que ele está implementando e isso extrapolou e na verdade manchou a imagem dele que é o que ele mais é, é. preserva, né? É, no sentido de faz qualquer negócio para preservar. Quem viu o assédio moral via televisão jamais viu negócio daquilo, um comunicado autoritário mandando os professores e diretores fazerem, cometer ilegalidades em nome dele, né? Porque a pessoa mandando contratar a faxineira o conselho de escola não pode contratar Quem é responsável pela faxina na escola É a prefeitura municipal de Campinas Mas a, essa crise é, extrapolou é, Numa entrevista de maio Ele disse que fecharia o ano Ele nem poderia dizer isso Porque o ano eleitoral não pode deixar Dívida para o próximo prefeito Ele tem que fechar o ano E é, com o é equilibrado Mas ele admitiu que ficaria com 500 milhões de déficits né? É, eu de fora olhando a situação da prefeitura você pegar as outras crises que tem um com o contrato pega as cores da educação que leva o pessoal para fazer manutenção e dar serviço público desde o ano passado que que a, a empresa não recebia por isso parou a enferma de Itapapurá que é ali de uma cidade perto de São Paulo ali que chama CG ela também rompeu o contrato, tirou os trabalhadores que tinham aqui, que fazia o contrato de manutenção de buraco e também fazia cinco meses com a declaração de empresário, é, que ele não recebia da prefeitura. O é, próprio coleta de lixo, as informações que a gente tem da coleta de lixo é que deve mais de 30 milhões, até a semana passada era mais de 30 milhões, pagou dos 8 milhões da fatura de pensão de 10 de abril, pagou 2 milhões, né? Eu levantei um, um relatório rápido no Tribunal de Contas do que foi liquidado, que é o serviço entregue pelo lixo. De janeiro a maio, 35 milhões. Ele pagou desse serviço feito 10 milhões, ou seja, ele está pagando um terço de fatura. Então quando a nossa candidatura subir em 1 de janeiro, a minha estimativa é que a gente vai encontrar mais de um bi de um milhão de reais de carne vencido, quando está vencida, porque ele não consegue, não está conseguindo pagar os servidores. A gente acompanhou essa semana a decisão, né, é, até por servidores que a gente conversa, que o pessoal do sindicato passa para a gente, que estava decidindo se ia pagar o 13º ou não agora em julho, porque desde o nosso governo, lá de 2001, 2004, que nós instituímos a antecipação da primeira parcela do 13 terceiro em julho. E hoje já saiu na imprensa que ele desistiu de pagar o 13 terceiro, dizendo que a lei não obriga a ele a fazer isso agora e que ele o fará em novembro, que é o que determina a lei. Mas é a primeira vez que os servidores, depois de 15 anos, vão ficar sem o, a primeira parcela, do 13o, em, em julho. É, e tem muita gente que tomou empréstimo consignado para pagar agora no dia 29 Estava tá precisando de dinheiro, tomou empréstimo no banco para pagar dia 29 e não vai ter o pagamento Ou seja, ele vai ter que tentar negociar com o banco a, O pagamento lá no final do ano vai pagar alguns juros exorbitantes aí Por conta da falta de planejamento da prefeitura do governo Jonas Donizetti é, a situação ela, ela vai, vai se agravar a cada dia. Se ele efetuasse o pagamento do 13o, é, as condições para ele evitar a crise até a eleição seriam é, piores, né? porque é, ele efetuou um lançamento, o pessoal da finança efetuou um lançamento de PPU, de novos imóveis de ampliação, para vencer amanhã cerca de 46 milhões nesse lançamento. É, e ele estava contando para o 13 com esse lançamento. Agora ele recuou, porque se ele gastar todo o dinheiro financeiro que tem para evitar as crises que estão estourando, né, essa semana a Colepave, que corta mato de praça, cata área verde, também tinha paralisado o serviço. Eles conseguiram abafar, não foi para a imprensa, mas tem uma pressão muito forte dos fornecedores. Ou seja, não tem garantia de que ele vai ganhar a eleição. Então, eu não vou pôr o capital de giro da minha empresa em risco que não poder receber depois. Porque se você... Se ele perde a eleição, o próximo prefeito pode tomar duas medidas. A primeira é declarar uma moratória. Ele pode fazer isso, somar tudo que tem lá no caixa e falar olha, isso aqui é responsabilidade do outro, eu não vou pagar. Pode ter uma outra proposta, que é assim, não. Eu vou respeitar aqueles que fizeram o serviço Eu vou montar auditoria em cada contrato Vai receber é, aquele que prestou o serviço nós vamos pagar Mas eu vou criar um fundo de adimplência Vou pegar um pedaço da receita Do município, 0,5% 1% da receita corrente líquida E vou pagar um pouquinho por mês E vou continuar a cidade funcionando Então tem várias maneiras de você Por a prefeitura funcionar depois dessa crise, é, trocando o prefeito. É óbvio que ele está fazendo de tudo para ele ganhar a eleição, para que isso não apareça para a cidade. Porque vai mostrar que ele quebrou, não é uma metáfora errada, prefeitura quebrada, quem sabe como está a situação lá, é uma situação catastrófica. Outro dia eu fui na escola de governo, que eles destruíram o projeto que a gente construiu, não tem manutenção do elevador que é de 400 reais, porque está 5, 6 meses sem pagar então é, não, é, não é conta alta que ele não está pagando, não está pagando nada então está tudo atrasado as contas e a, a prefeitura numa situação é, de caos depois da eleição, os servidores talvez vão descobrir, porque na minha opinião vai acabar virando um, um Chico Amaral, essa administração da maneira como eles estão é, executando. Outra questão que ele ampliou foi a quantidade de comissionados. Para sustentar essa base na Câmara, ele dobrou o valor da folha de comissionado, tanto na administração direta e, e mais que quadruplicou na, na, nas autarquias e sanas, Endec. É uma quantidade que chega perto de 2 mil somando da administração direta com a indireta, a quantidade de comissionado para ter essa sustentação que ele está tendo e ter é, esse ajuntamento de partidos em torno dessa, desse fisiologismo que é a administração atual de Campinas. Então, para não me alongar, a, a situação, bom, tirando a questão é, cultural, né, o pessoal da cultura que também ajudou bastante na Grécia, aquela faixa Jonas Faliu Campinas, aquilo foi simbólico, porque os, os próprios artistas desde janeiro não recebiam. Né? Não era muito dinheiro, pouco dinheiro para a gente que apresentou peça de teatro, que fez um monte de, de trabalho é, na, no, no começo do ano, que tem sempre é, tradição em Campinas essa questão cultural, estão tá, sem receber, fizeram protestos, fizeram. É, denúncia, saiu matéria na televisão é, cancelou a virada cultural porque não quis pagar os 300 mil que era o custo de palco e coisa, porque o Estado manda o artista mas na parte estrutural, som e palco, é a prefeitura não teve em gabinas porque ele, e o pessoal da cultura conseguiu, é, por voluntariado, manter até uma, um certo, uma certa programação por conta própria, mas sem apoio nenhum, não apoiou a marcha do orgulho gay aqui também na cidade então fez uma série de, de cortes é, cancelou o carnaval não conseguiu nem um patrocínio de empresa para manter o carnaval mesmo na, na crise né? teve protesto das escolas de samba ou seja, não tem uma tradição cultural em Campinas de vários bairros ter escolas de samba então nessa parte da cultura também ele acabou que perdendo qualquer apoio do setor cultural da cidade. Então, é, para finalizar, eu queria agradecer aqui o convite, e a gente está acompanhando isso no dia a dia, e cada dia é uma emoção nova. Sim. A nova sim. agora é que os servidores não vão receber a parte 13 que estavam esperando. Sim, sim. Ok? Agora nós vamos, depois de escutar essa, essa, esse quadro, né, que o Pio passou para nós aqui, nós vamos escutar agora Lígia, contando um pouco da situação na educação. Boa noite para vocês. a gente, uns dois minutinhos, uns 20 minutos para eu a fala e uns dois minutinhos eu te aguardo. Tá. tá. É, primeiramente, fora TV, <risos> não dá para você. É, acho que eu vou puxar uma, uma coisa aí de dentro da sua fala, que é a questão da falta de proposta, né? da falta de projeto governo Jonas. Eu sou coordenadora pedagógica da rede, estou na rede há sete anos. É, sou educadora, tenho histórias anteriores, sou pesquisadora e, e talvez o grande problema, talvez não, eu acho que é o grande problema seja essa falta de proposta pensando que nessa abordagem, da forma como você nos mostra, e é isso mesmo que é assim que, que se configura né? o governo Jonas, poderia ser muito perigoso também haver a proposta, então isso é uma coisa que a gente sempre tem que considerar, não haver proposta, tá? é muito sério, mas dependendo dos governos que a gente tem, haver proposta também é muito sério, então acho que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar se a gente é, pensa e nos aproximarmos da candidatura do Márcio, por exemplo. Numa proposta de governo, tem que caber certos elementos. É, então, dentro desse contexto, sem proposta para a educação, né, não tem proposta de governo, também não tem para a educação. De, como eu estou dentro da rede, eu sei que algumas coisas acontecem, inclusive algumas coisas que eu faço com outras pessoas. Mas o que acontece, e aí eu vou fazer uma leitura aqui da educação, e que a gente acredita que precisa acontecer enquanto educação pública, não compactuar com uma proposta. Tá? Isso também é um elemento que precisa ser considerado quando a gente pensar numa proposta junto com o Márcio, por exemplo. É, a outra questão é que eu vou sair em defesa da escola pública. Tá? Sempre defendi a escola pública e eu acho que a conjuntura pede uma defesa ainda mais acentuada. Então, a minha fala ela vai ao encontro daquilo que eu tenho que eu tenho defendido, que eu tenho feito, é, vai no sentido de compor a roda, eu vou apenas levantar alguns elementos para a gente poder conversar, mas eu vou defender a escola pública. Acho que a questão é a gente falar um pouquinho, a gente conversar sobre qual escola pública. Quando a gente pensa em escola pública, qual é a escola pública que a gente defende, como que nós a percebemos, quais são as propostas necessárias. E aí, eu vou adiantar que eu vou defendendo uma escola pública e popular, que, na verdade, a gente não tem, e que a gente precisa construir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como eu percebo, e aí eu quero sair do meu eu, por isso que eu falo que é muito mais a roda do que eu, a gente vai ter que partir né, das minhas experiências nesse momento, tá? para a gente tentar perceber possibilidades de configuração para propostas. Então, eu vou um pouco nesse sentido. Lembrando, que, dentro daquilo que você falou, que a gente não tem uma proposta. Então, eu não vou falar tanto daquilo que não existe, mas eu vou pontuar aquilo que a gente percebe que precisa existir, que a gente precisa construir propostas na relação com isso, para que a gente possa fazer uma leitura da realidade e aquilo que não existe. A falta de projeto, por exemplo, a falta de, de proposta. Muito obrigada. Os prédios, a terceirização, que na verdade fragilizou ainda mais o atendimento, que dificulta ainda mais aquilo que se tem chamado de formação de educadores, eu não gosto do termo formação, eu acho muito compacto, é, eu gosto de falar de educação de educadores, mas dificulta muito mais a, a fragilidade Cultural, embora a gente tenha prédios aparentemente mais bonitos né, para essa escola terceirizada, atrasada mãe, na verdade ela é muito mais fechada em termos de exploração desses espaços do que aquilo que a gente consegue trabalhar naquilo que a gente tem assumido como escola pública, mas não é também um trabalhar, ah, é só dizer que é para fazer assim, os educadores vão fazer. Ah, nós precisamos lembrar que a educação é uma construção cultural, ou seja, quando a gente fala de educação, nós estamos falando da relação dos educadores, da comunidade externa, da, da comunidade interna toda, com as universidades, com as cidades, com os espaços públicos todos. Então, a gente nunca vai ter um projeto de aplicabilidade. Nós vamos ter propostas de implicabilidade. Mas isso não significa que a gente pode ter uma escola sem partido, é muito pelo contrário, a gente precisa justamente é, assumir perspectivas ideológicas, né? se a gente defende uma escola pública e popular, nós temos pensamentos que atravessam e a gente pode sempre buscar outros, ela se mantém mais aberta, mas nós temos pensamentos que atravessam e defendem e mostram a possibilidade dessa escola pública e popular. Tá? Então, porque muitas vezes quando a gente fala, a gente vai abrindo, né? a gente vai falando dessa escola pública e popular, dá a impressão que é só soltar, que a gente não precisa de proposta, ou que o governo pode simplesmente abrir mão dela, e também não é isso, não pode ser isso. Tem que haver uma proposta Ideológicas. Tá? Então, nada disso, na verdade, a gente tem. Né? A gente tem um grande vazio quando a gente não tem a proposta, mas eu lembro novamente que eu tenho muito medo também de certos governos quando eles têm propostas. Porque, às vezes, o, o governo lhe dá tão pouca conta dessa educação que precisa ser pública e popular. Acho que a gente está vivenciando isso a nível nacional, né? No contingente nacional, é, às vezes, existe uma demolição tão grande dessa construção que precisa ser pública e popular, que é melhor a gente contar com as linhas de fuga do que a gente não contar com nada. Tá? Mas a, a gente precisa pensar em, em propostas. eu tenho alguns pontos dentro desse contexto... A questão da estrutura não pode continuar historicamente separada da relação com o conhecimento. É, pensar numa escola pública e popular não significa abrir mão de todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Isso também é um outro equívoco. Às vezes a gente fala em escola pública e popular, ah, então o, os grandes artistas, as obras de arte, a relação com as ciências. Na verdade, a gente tem um outro engendramento. A estrutura é muito mais ligada à relação com o conhecimento e nós precisamos construir outras formas de relação com os conhecimentos. E também sempre buscar espaços para a construção de novos conhecimentos. Aliás, os conhecimentos existentes eles são tomados de forma que eles são sempre reconstruídos. Porque eles são engendrados, eles têm um pertencimento à realidade. Então, não é jogar fora essa relação com o conhecimento, Eu a garanta. e, de novo, não é abrir mão de um projeto ou de uma proposta, mas pensar em autores, pensar em proposta pensar em fazeres que deem conta dessa outra composição. Essa relação entre a escola privada e a escola pública é algo que sempre me preocupou muito. Eu penso que a grande fragilidade, ou uma das grandes fragilidades da escola pública hoje, desses ataques fascistas, que elas é têm na sua dificuldade de reagir a eles se dá justamente pela sua como eu dizer, adesão à escola burguesa. É, durante muito tempo ela vem correndo atrás dessa escola burguesa, ela própria busca ser isso. Tá? E aí ela não consegue reagir a esse fascismo, né? ela está desestruturada, ela não conhece ou ela não tem intimidade com outras possibilidades. E eu acho que é um paradoxo interessante, nós estamos vivendo um momento muito difícil, essa questão do fascismo está muito acirrada, é, cheguei no me olhar o estômago, né, como a gente via conversando no caminho, eu não sei se, paradoxalmente, justamente por isso, esse não é um momento interessante para acirrar essa, essa discussão sobre a escola pública e popular. Porque caminhos precisarão ser encontrados. É, eu li uma fábula ali agora, um pouquinho, Quando o La Fontaine contava que a história do sapo que invejou o boi, e ele ficava perguntando, né? Ele se inflava e perguntava, agora eu já estou grande, agora eu já estou belo como boi, né? E alguém respondia, não, não, não, não. Não, agora eu tô, agora eu inflei mais, né? um pouco por aí. Deixa eu ver se tem mais alguns elementos que eu realmente quero deixar tempo para conversar. A questão da escola privada, da escola pública, as relações com a comunidade, a desconstrução das hierarquias, a, essa relação com a hierarquia é uma coisa, também é uma construção histórica e que é muito forte na rede e que... É, acaba decapitando possibilidades mais criadoras e recriadoras da realidade. Porque as pessoas se acostumam, elas se acomodam nessa hierarquia e no discurso parece que elas ficam esperando que quem está acima resolva algo que na verdade precisa ser construção de todos. Então eu acho que isso é um dos pontos que precisa aparecer. Bom, eu acho que basicamente é isso. Tá? Essa questão com o conhecimento é algo que precisa ser explorado. É, acho que a gente pode até conversar em outro momento, se vocês quiserem. É, há formas, há outras possibilidades a serem descobertas e outras possibilidades já experimentadas de relações com o conhecimento. E essa intrincidade da estrutura com o conhecimento, com a criação, é algo que precisa constar, é algo que precisa orgulhar. Tá? É, é o centro das questões quando a gente pensa numa escola pública e popular. A comunidade constrói conhecimentos, a comunidade pode participar de sessões de cinema dentro da escola, a comunidade pode compor a escola, assim como as crianças e os educadores da escola compõem a comunidade. A questão é como que a gente vai construindo isso, assinando isso e dando conta disso. Tá? E aí a gente volta, só para fechar um pouquinho a sua fala, é, acho que dá para ter uma dimensão do que significa a não proposta. Porque inclusive uma proposta de reprodução que tem sido comum, é, inclusive essa nunca foi apresentada. Né? As Na verdade, assumir outras propostas. Tá. É, ou simplesmente, por uma questão política, no sentido que você foi descrevendo, vão reproduzindo. É, só para a gente ter uma ideia, e eu vou fechar, é, mesmo com a máquina na mão, é a palavra feia, <risos> mesmo com a máquina na mão, com os educadores da rede das mãos, é, se encaminha para uma possibilidade de reeleição, de novo, vou falar da minha área, sem proposta de educação. Então, se vai uma primeira vez tá? por desconhecimento, porque não tem relação com educadores, era para ter sido construída uma experiência com esses educadores e hoje ser possível fundamentar uma proposta mínima. E, no entanto, isso também não aparece. Tá? Então, só isso, Obrigada já. Vou ver agora o Roberto aqui falando da saúde de Campinas. Boa noite a todos e a todas. É um prazer. É. Melhor, talvez não seja um prazer, um é. Campinas, é um desprazer passar o prazer da saúde de Campinas. prazer estar aqui sem dúvida, mas é um desprazer o de diagnóstico que é um a gente vai fazer no Foi de todo Campinas. Mas antes de falar da saúde de Campinas, eu queria gastar pelo menos uns, alguns minutos falando da, da situação nacional. Da, eu tenho 32 anos de SUS e eu tenho a impressão que nesses 32 anos é a pior situação que nós já enfrentamos. Esse fascismo que vocês viram, ele está muito entranhado hoje na saúde. Talvez seja o ministro o sinistro da saúde mais fascista que nós já tivemos ao longo desses anos de existência do e, e SUS, da saúde, no, no Brasil. É, eu tenho ouvido com muita frequência duas perguntas que eu queria trazer aqui. Uma delas é assim, de fato o SUS cabe no Brasil, esse ministro não teria posto o dedo na vida dizendo que é impossível tirar a saúde do no país? E a segunda pergunta que eu tenho ouvido, em função das mazelas que eu de frente, frente mesmo, é se não seria melhor privatizar o SUS. E eu tenho absoluta convicção que não, por duas questões de fundo, que é o que faz o sucesso do SUS. O primeiro, eu sou funcionário da saúde há 32 anos, eu entrei na, na saúde por antes da existência do SUS, como funcionário do Inâmes, funcionário do Ministério da Saúde, do antigo, antigo Innamus, e quando eu fui contratado, eu quero dizer isso porque isso é importante para a gente o SUS, eu fui contratado para fazer consulta médica. Eu estou querendo dizer o seguinte, a, a saúde naquela época, no pré-SUS, era tratada com ausência de doença. Eu só considero que era a função do Estado, mesmo o trabalhador que tinha carteira assinada, que era a única obrigação que o Estado tinha, no momento que o indivíduo ficava doente. A minha responsabilidade, funcionário público do Estado, se dava quando o indivíduo estava doente, que ele entrava no consultório. Atentrou o consultório, passei a responsável por ele. Saiu do consultório, deixo de ser responsável. A responsabilidade é o nosso, é o medicamento. Qual foi a mudança que o SUS introduz? O SUS diz, saúde é fruto da sociabilidade, da cultura, das relações de classe, do trabalho que eu exerço, do ambiente que eu vivo. Eu brinco com o seguinte, o SUS traz a seguinte mensagem, olha casamento casamento: O Estado é responsável pelo indivíduo, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Qual é a consequência disso? A consequência é muito grande. A consequência é, por causa disso, o Estado é obrigado a fazer prevenção, o, o Estado é obrigado a fazer promoção de saúde. O, o Estado é obrigado a acompanhar as pessoas desde que nasce. É obrigado a dar medicamento. Quer dizer, eu não me, não, me responsabilizo pela pessoa só no momento que ele adoece. Pelo contrário, eu me responsabilizo antes. Isto é fundamental como um conceito que vai determinar todo o funcionamento do SUS e como eu o constituo. Espero que tenha ficado claro. A segunda questão, que eu acho de é fundamental importância pelo qual o sul não pode ser destruído, é a saúde enquanto direito. No passado, a indivídua de dizia é, vai reclamar o bispo E é verdade, porque como saúde não era direito, saúde era um favor que o Estado fazia aos pobres. quer dizer Se eu pudesse comprar no mercado, muito bem, eu comprei a minha relação com o prestador de serviço. Se eu não pudesse comprar no mercado, o Estado me prestava o serviço me prestar um serviço enquanto é, favor. Se é a favor, por que eu vou reclamar? Eu vou reclamar ao Hoje não. Hoje eu reclamo para o secretário de saúde, para o conselheiro, para o conselho local, para o conselho municipal. Eu reclamo para o ministro da saúde e não reclamo porque estão me fazendo um desfavor. Reclamo porque aquela é a obrigação do Estado. Então, quando o um funcionário público atende bem alguém, quando o Estado constrói um centro de saúde quando o Estado coloca medicamento à disposição das pessoas não está fazendo nenhum favor. Está fazendo a sua obrigação constitucional. E que diga se passagem é pago para isso. Pago através dos mesmos impostos, impostos que todos nós pagamos. Então, essas duas questões, o conceito de saúde que parte do conceito de saúde é fruto dessas cultura, etc. E saúde enquanto direito vai determinar todo o funcionamento do SUS e vai determinar o sucesso que o SUS é. O SUS é uma política de sucesso. É, todo, quase todo o transplante que faz no Brasil se faz através do SUS. 90% do atendimento de urgência que se faz no Brasil se faz através do SUS. É uma das políticas, um das poucos países do mundo que entrega medicamento para as pessoas que, gratuitamente, quando está diretamente, né, paga o nosso imposto, mas que a pessoa não precisa para comprá-lo. Que presta assistência odontológica. Nenhum país que tem sistema universal presta assistência mitológica no nível que o Brasil presta. Então, é indiscutível que uma política que tem um dos melhores programas de AIDS do mundo, que trata o louco liberdade, isso é outra mudança, que é do SUS, que é nessa consideração do, do saúde como fruto dessa sociabilidade. Porque, são dependência da iniciativa privada, o SUS, com os loucos, como eram antigamente, eram é tratados em manicômios, quase que, é, lembrando fascismo, os. Antigos é, asilos, os melhorados fascistas, né? como eram tratados antigamente. Então, essa coisa de tratar, de ter consultório na rua que trata as pessoas, os excluídos, é, com dignidade, isso é próprio do SUS porque considera a saúde como fruto desta, dessas características que eu já coloquei. Se independente da iniciativa privada de saúde é negócio. Não tratariam as pessoas com essas características. Então, é discutível que é uma política de sucesso. Agora, tem mazebas, muitas mazebas. As filas não são grandes, muito desumanizadas, às não têm atendimento. Então, o que a gente propõe, e há saída para isso, é: não vamos jogar a bacia, a água suja e a criança. Não temos a água suja e preservemos a bacia e a criança. Ou seja, remedemos o que há ruim no SUS e isso é bastante possível. Só para lembrar dessas características do SUS Nacional que afetam o, o local. E agora falando do local, infelizmente, diferente da educação, tem projetos, sim, da, de campinas para a saúde. E o projeto, eu não tenho menor dúvida, é o projeto da privatização. Eu acho que o governo de Zonas na saúde, tem algumas características. A primeira delas, com certeza, é incompetência. A assim, é mais visível, eu diria, é incompetência. Eu acho que... Para um, é, não gastar todo o tempo discutindo a incompetência, porque a coisa seria imensa, eu vou lembrar da epidemia de dengue. Eu tenho a absoluta convicção que a maior epidemia de dengue que Campinas enfrentou durante dois anos foi fruto da incompetência. Havia todo um projeto muito bem articulado pelo Departamento de saúde Coletivo de Campinas, que não foi cumprido. Não se contratou claro, os agentes no tempo hábil, não se comprou é, os equipamentos necessários, demitiu o povo do Cândido e não repouso o tempo. Deixou de fazer todas as coisas. Então, de de de então, então deixou tudo que estava no um plano, deixou de ser feito. Um plano que era conhecido, com muita antecedência. Então, eu tenho absoluta convicção que perdemos a meia para o mosquito em função dessa incompetência. E para é, completar esse quadro de competência, basta lembrar o tempo que os nossos prédios ficaram caindo aos pedaços, os equipamentos quebrados, passamos praticamente a gestão inteira com as autoclaves autoclave, com aparelhos para esterilizar é, aquilo que se usa para cuidar das pessoas. O tempo inteiro, com a maior parte das autoclaves quebrada, é, outros equipamentos e assim por diante. Então, esse é o quadro da incompetência, da, dessa marca da incompetência do governo. A outra marca é da insensibilidade. Eu nunca vi uma secretaria de tão insensível com seus usuários quanto essa secretaria. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, vai reformar um prêmio, lembra da reforma do pronto-socorro do São pronto José, do pronto-atendimento do São José, foi se discutir com ele, a resposta é que não, vamos fechar o São José? Há possibilidade de montar um novo serviço que possa substituir o São José? Não há necessidade, foi ele para dizer com a Secretaria de Saúde. O povo se vira, o povo é esperto. A mesma coisa em relação ao taquaral. Vamos reformar o taquaral. É possível de contratar, alugar casa, para colocar a equipe taquaral para fazer reforma? Não, não é necessário. O povo civil, o povo esperto, respeito Mas não é assim, a, a resposta que se espera do Estado. Ou os trabalhadores foram atrás, só não conseguiam conseguiu alugar casa, saíram desse impasse, mas a resposta foi essa. Não nos preocupar com isso. Então, as reformas foram mais ou menos nesse, nesse nível. desde Não há necessidade de colocar nenhum equipamento no lugar porque a população consegue se virar. Então, essa é outra marca. Né? Com os trabalhadores, é a mesma coisa. Então, vão deixar de colher exame, é avisado na última hora, os trabalhadores têm que se virar para correr atrás. Então, e como os trabalhadores de saúde são extremamente sensíveis a isso, ficam aí correndo, se desesperando. O atendimento do, na academia de foram os trabalhadores que se organizaram para fazer o atendimento de urgência, porque a Secretaria de Saúde vai deixando ao meu trazer as coisas correrem em função dessa incompetência e dessa insensibilidade. A terceira marca é o desrespeito à participação popular. O Conselho é, é, Municipal de Saúde nunca foi tão desrespeitado. Nenhuma das suas deliberações, ou quase nenhuma das suas deliberações, foram... É, levado a cabo pelo governo porque achavam que não havia necessidade. Sim, que não havia necessidade da participação popular. Eles são suficientemente capazes de fazer uma gestão onde a população não tem necessidade de participar, não tem é, obrigação, inclusive constitucional, de participar. Então, essa é outra marca do então, desrespeito. A maior parte dos projetos que a secretaria tentou colocar em execução ou executou é, não foram discutidos. Não não foi discutida com o conselho, por efeito técnicos, ou quando o conselho se colocava ao contrário, era realizado do mesmo jeito, como, por exemplo, a privatização do, do, da farmácia do Parugatti, ou a não municipalização do Verde e assim por diante. Então essa é outra marca, uma característica importante do, do, do governo de João na, na saúde, eu acho que é outros é lugares essa marca vai se repetida. E a quarta e pior marca, do meu ponto de vista, que marca o projeto para a saúde é da privatização. É da terceirização da privatização. Quer dizer, é, isso foi feito com a farmácia do Maricard, é um custo muito alto. O Ouro Verde, que tinha é sido liberado durante muito tempo, que seria municipalizado e havia possibilidade financeira de fazer isso naquela época, não foi, continua entregue é a uma a localização social, portanto, é terceirizado o hospital. E há projetos, há, é, há um um dado muito significativo que marca esse projeto é o quanto o orçamento municipal é gasto com especializações e com a compra de serviço privado. Hoje está em torno de 40% do orçamento, 35% para comprar serviços assistenciais e mais 5% de especializações das atividades meio. Então, a, a, a Secretaria de Saúde abriu mão de ser gestora do, do SUS local e passou a ser gestora única e exclusivamente da atenção básica. Se eu pegar o orçamento da cidade, onde 40% é utilizado para terceirizações e para compra de serviços, sobram 60%. Com 60%, 45% mais ou menos vai na atenção primária e os outros vai entrar o outro pedaço da assistência, na área de área, etc. Então, uma atenção primária que no mundo inteiro consome 70% ou 75% do orçamento de uma Secretaria do Sistema de Saúde, fica é aqui fim significado de 45%. O restante da Índia optou-se por colocar no, nas terceirizações. Sem resolver o problema, as filas só tem princípio. Si. As filas de para especialidade, para exames presidiários de maior é, necessidade tecnológica, têm demorado seis meses, um ano, algumas atividades desse tipo. Então, a terceirização não foi, não se mostrou. É, potente, como dizia no começo, que era melhor colocar recurso na, na iniciativa privado, porque o povo não daria conta. Isso não se mostrou, só piorou a situação e tende a piorar. Os nossos ambulatórios secundários estão absolutamente entregues ao Deus da área. Assim, os ambulatórios, os ambulatórios de especialidade, pelo ritmo de passagem. Atenção primária encaminha para o ambulatório, o ambulatório encaminha para o, o, o, o terceiro contratado. Só passa por ali. E aí nós criamos duas filas, uma fila da atenção primária até o nosso ambulatório e do ambulatório o, desculou, o serviço terceirizado, um altíssimo custo. Isso tem acontecido com frequência, os ambulatórios são sucateados, porque é a melhor maneira de justificar a privatização, é sucateando e depois entregar para a iniciativa uhum. privada. Esse é um princípio que eles tem utilizado. E pode é ser pouco pequena, que numa próxima gestão, que felizmente não deverá ocorrer é que estariam privatizando os, os nossos prontos atendimentos e, de fato, entregando os um ambulatórios para OS, para organizações sociais. Então, esse é o problema do governo de nós. Como consequência de tudo isso, qual é o diagnóstico para qual a atual saúde? Quanto tempo eu tenho que fazer? Tá? Tenho que entender. Tá bom. Porque é grande a quantidade de problemas que nós temos. Acho que dá conta. O primeiro deles é uma relação péssima entre profissionais de saúde e população que, que deva cuidar, que, essa, que esses profissionais de saúde deveriam cuidar. No mundo inteiro, essa relação na atenção primária, que é a atenção, que cuida das pessoas perto da sua casa, etc., é de uma equipe é, é, cuidando de aproximadamente duas mil pessoas. Essa é a média mundial, uma equipe cuidando de duas mil pessoas. Com isso, dá-se conta, dá para fazer uma saúde de qualidade. A Inglaterra tem demonstrado, como tem demonstrado, os, uh, os países europeus, Oeste, etc. Tem demonstrado que essa é uma relação possível. Em Campinas, a relação está na média de uma equipe para 10 mil pessoas. E essa média esconde um outro fato mais ruim ainda. A média é aquela coisa da brincadeira do frango. Eu como um frango, o outro não come nada. Na média, nós comemos meio frango. Cada um comeu meio frango. A relação com a saúde tem sido essa. 10 mil esconde o segundo, o segundo fato. Tem equipes com cuidar de 15 de 20 mil pessoas. É um fato. Muitas equipes cuidar de 15, 15, 20 mil. Isso significa que tem equipes que cuidar de 1.500 e pessoas. Poucas, muitas cuidando de 15, 20 mil, o que vai distorcer a média e colocar na média de uma equipe para 10 mil pessoas, que já é muito ruim. Certo? O outro problema desta encúria do governo Jonas é a falta de prédios para a questão primária. Ainda que eu quisesse contratar para aumentar o número de equipes, não tem onde alocá-las. Os prédios, nós temos 64 unidades de atenção primária, quando precisaríamos de pelo menos 90 a 100 equipes para poder fazer colocar equipes suficiente para baixar a média. Então, hoje é um déficit muito grande de equipes, o que vai provocar um outro problema que eu chamo vazio de vazios. Assistenciais, ia é falar vazios existenciais. Só que não Tem vazio existencial tem vazio assistencial. Quem são esses vazios assistenciais? Como eu tenho pré-, eu pegar o centro como um exemplo que acho que é gritante. Só tem uma unidade de saúde no centro. Para cuidar de 70 mil pessoas, tem aí um grande vazio. Quer dizer, tem população do centro que demora horas se de ir <tos> a pé para chegar para esta unidade, dada a distância que estão deste prédio. Isso não é só Souza, Sousa tem 20 mil habitantes, tem uma única unidade, então, é, localizada mais ou menos no centro de Souza, mas tem população bastante distante. Então, a falta de prédios, além da dificuldade de alocar mais equipes, vai causar esses vazios especiais, dificuldade, o que diminui a possibilidade de acesso da população ao cuidado em relação à equipe, outro dado muito interessante é que hoje nós temos aproximadamente, cadastrado do Ministério da Saúde, 140 equipes 150. tem variável, porque se sai um profissional ou descadastro a equipe mas em média 150 equipes, eu precisaria de pelo menos 300 na cidade para dar conta desta média de uma equipe de 3.000, 2.500 pessoas e só tem este número de equipes graças aos médicos cubanos se não fossem eles nós teríamos metade dessas equipes cadastradas. Um terço dos médicos que atuam na atenção primária são os médicos estrangeiros do Mais médico. E é bom registrar que nessa linha da insensibilidade e da incompetência, o governo não queria o Mais médico. O nosso secretário é extremamente conservador, então que os médicos iam interferir na categoria, o conservador e o tem mais médicos, e precisou, por Jonas, ter percebido que seria uma saída para melhorar uma saúde que já estava muito caótica. Então, a situação só não está pior graças aos médicos do Mais médico, particularmente aos cubanos, que demonstraram demonstrado uma sensibilidade muito grande desse cuidado com, com a o se No último dia, no no caso, último dia momento, é graças à é. é. bancada do PT, inclusive a bancada de posição, é muito graças à bancada do PT, que pressionou para que aderisse ao programa, senão hoje nós teríamos um terço da população de Campinas desassistida em relação à atenção primária. Se eu considerar que cada médico em torno de 4, 5 mil pessoas, sem médicos ou mais médicos, talvez que nós temos, está cuidando de 400 mil pessoas que antes estavam desassistidas ou estavam muito mal assistidas. Isso que você lembrou é real. No último momento, nos 45 minutos, é que consegue fazer o gol e quase ganhar a partida, graças a esse conjunto de, de médicos. Então, e essa. É outra consequência séria da incompetência. Da é, em, em relação à versão primária, esses são os principais problemas. Na, relação, na, na versão secundária, eu já falei o sucateamento que está acontecendo nos nossos ambulatórios de especialidade. Né? Péssima situação, equipamentos quebrados, etc. E com um, um propósito muito claro, que é o de comprar serviço da iniciativa privada. Em relação à assistência hospitalar, é, o problema mais sério que nós temos, nós temos dois problemas muito sérios. Um deles é a entrega do Hospital Ouro Verde a sanha da iniciativa privada para a OS. Qual a consequência de entregar um hospital? Tem que lembrar que o Hospital Ouro Verde é um hospital construído com dinheiro público é público e é, equipado com dinheiro público, não tem dúvida. Apesar disso, eu entrego a iniciativa privada. Qual que é o problema disso? O principal problema é que a iniciativa privada está sempre visando o lucro e não dá para cuidar da saúde olhando a saúde como mercadoria. Isso poderia desdobrar uma série de discussões muito semelhantes a respeito da relação à o tempo não vai ser suficiente. E o outro problema é o Mário Gatti. O presidente do Mário Gatti tem o status de secretário, o mesmo status. Isso impede que o Mário Gatti de fato participe com a força que ele poderia ter, com a potência que ele poderia da construção da rede municipal do sistema municipal de, de saúde e por último outro grande problema é a não incorporação no município do no sistema municipal de saúde tem é uma potência grande de prestar serviço presta e presta serviço de qualidade é discutível isso mas sem nenhuma obediência obediência aí no sentido que o secretário de saúde é a autoridade de saúde máxima do município ao projeto municipal de assistência por exemplo, o, o, o pronto socorro de lá para a, a, a chamada atendimento só depois que, o, o, que os nossos serviços encaminham, sem lembrar que na região norte não tem o pronto socorro. Que, quem deveria ser o pronto socorro da região norte é o pronto socorro da Unicamp. E Como eles não estão na rede, eles não participam dessa discussão de sistema, eles fazem do seu jeito sem se preocupar como é que vai se dar isso na relação com o município. Então, isso só para ter um panorama da situação que teremos que enfrentar para que a gente possa melhorar, reconstruir uma saúde que já foi um dos orgulhos dessa cidade, porque é, em algum momento, por exemplo, quase todos os programas que o Ministério da Saúde conduzia nasceu aqui na cidade de, de Campinas. Então, hoje, nós não somos sequer considerados mas já fomos uma das maiores experiências de saúde pública do Brasil, exportando a tecnologia por esse Brasil afora. É uma pena que estamos assim. Então, é necessário que o nosso partido ganhe essa eleição, que o posto ganhe essa eleição, para que nós possamos reconstruir uma saúde com essa perspectiva republicana, pública, que considere, de fato, é, saúde, como um fruto dessa sustentabilidade, da cultura, das relações de classe, etc, etc, etc. É fundamental que a gente possa reconstruir essa história. Obrigada, Roberto. Obrigada a todo mundo. Está né? sendo uma, uma conversa muito interessante. Eu queria lembrar, o Roberto, quando ele falou essa história, que Campinas passou a ser, nas últimas gestões, o exemplo da cidade para o Ministério da Saúde, que nunca cumpria as etapas para poder, inclusive, se inscrever nos projetos que o Ministério abria. Devolvia dinheiro, Devolvia dinheiro virou exemplo de cidade que devolve dinheiro dos projetos do Ministério, né? O anti... é, é antipolítica mesmo. Eu queria, inclusive, comentar isso, porque assim, tem uma, uma conversa aqui que eu quero provocar, assim, ajudar a provocar, porque eu acho que já está rolando essa provocação, essa conversa, que é essa história de não ter projeto, né? Uh, o que das falas é, dos três tá na minha opinião aparecendo é existe um projeto de, de, do Estado sair das políticas públicas. Então tem tem um projeto, né? Que é e com o governo mediu isso é muito fácil de acontecer. Tudo.